E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos calcular uma integral utilizando a regra da potência reversa. E para isso, vamos calcular a integral de -3 até 5 de 4 dx. Como podemos resolver essa integral? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Para resolver essa integral, nós precisamos relembrar primeiro o teorema fundamental do cálculo. E ele relaciona uma integral definida e uma antiderivada. Ou seja, ele diz que, quando temos a integral de a até b de uma função f de x, de x, isso vai ser igual à antiderivada dessa função f que escrevemos com um F maiúsculo, avaliando nesse limite superior e subtraímos avaliando essa antiderivada nesse limite inferior. E é o que vamos fazer aqui. E qual é a antiderivada do número 4? Você talvez fale de cara que é 4x, mas você também pode utilizar a regra da potência reversa. Para entender isso, você precisa relembrar o que é a derivada de uma potência. Vamos dizer que você tenha uma função f de x igual a x elevado a n. Para achar a derivada dessa função, nós escrevemos n Vezes x elevado a n-1, ou seja, subtraímos esse expoente por 1 e jogamos ele para frente multiplicando o x. Isso significa que esse 4 é a derivada de alguma função. E determinar a integral é achar essa função, é achar a antiderivada. E com isso, a integral da função potência é a mesma coisa que pegar essa base e elevar a n mais 1 e dividir por n mais 1. E como essa é uma integral indefinida, nós colocamos 1 mais c aqui. Mas por que eu estou falando disso? Simples, porque você pode escrever esse 4 como 4 vezes x elevado a zero. Isso porque todo número elevado a zero é 1. E aí, vamos ficar com 4 do mesmo jeito. E se você aplicar essa regra, você vai ver que a derivada de "-3 até 5", de 4dx, é igual a 4x. E você avalia isso de "-3 até 5". Ou seja, calculamos a antiderivada da função no limite superior, que, nesse caso, é o 5. E, se fizermos isso, vamos ficar com 4 vezes 5. E subtraímos isso pela antiderivada da nossa função, avaliando no limite inferior. Ou seja, menos 4 vezes menos 3. E, resolvendo isso, temos que 4 vezes 5 é igual a 20. E "-4 vezes "-3", vai ser igual a mais 12. E se somarmos 20 com 12, vamos ficar com 32. É assim que aplicamos a regra da potência reversa. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos calcular a integral definida de "-1 até 3", de 7x² x dx. Qual vai ser o resultado? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos que calcular a antiderivada de 7x. Utilizando a regra da potência reversa, nós somamos 1 a esse expoente, e aí ficamos com 7x elevado ao cubo, e dividimos isso por 3. E, utilizando o teorema fundamental do cálculo, nós avaliamos essa resposta de menos 1 até 3. E, fazendo isso, pegamos esse 3, que é o limite superior, e substituímos no lugar do x, ficando com 7 vezes 3 cubo sobre 3, e subtraímos avaliando a função em "-1", ou seja, menos "-7", vezes cubo sobre 3. 3 cubo vai ser igual a 27, e se dividirmos 27 por 3, vamos ficar com 9. E 9 vezes 7 é igual a 63. E aqui temos menos 1 ao cubo, que vai ser igual a menos 1. E tem esse menos aqui também, multiplicando. E aí, vamos ficar com 63 mais 7 sobre 3, e que é igual a 196 sobre 3. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!